Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Acabou -ca oi, fica bem. Eu, eu, eu, eu te amo, tref, fica bem. Vambora, vamos embora, vamos embora. Você não tá entendendo a minha pressa, eu explico. Hoje no Minecraft Irmandade, a qualquer momento irá iniciar o dia do expurgo. Para você que não sabe o dia do expurgo, é o dia que é liberado qualquer coisa. PVP, roubos, invasão de bases e literalmente qualquer coisa. Não tem nenhuma regra. Ó, o peixinho roxo com amarelo, que lindo. Mano, eu, eu sei que o dia do expurgo é muito perigoso, mas tem que parar para pegar o peixe roxo com o amarelo. Bom, basicamente, a qualquer momento vai iniciar o dia do expurgo e por isso que eu escondi o meu gato debaixo da terra. O Mequetref é a coisa mais valiosa que eu tenho aqui nesse servidor de Minecraft. E se alguém conseguir pegar ele, eu não sei o que eu vou fazer. A pessoa pode pedir pra me derrotar, pode pedir meus itens ou até pedir a segunda coisa mais rara que eu tenho, a minha habilidade. Como eu sou o mestre do encantamento, eu posso fazer essas coisas aqui. E atualmente, isso é uma coisa que ainda me ajudando demais. Então, se fica sem isso, não vai servir de nada pra mim. A primeira coisa que eu posso fazer para tornar minha vida um pouco mais fácil é um machado novo, uma picareta de. De ferro? Não. Escudo, tudo bem. É. acho que tá tudo bem. Como as coisas que eu pensei agora já tá tudo bem, a próxima coisa que eu posso fazer para deixar a minha vida mais fácil, antes que soe o alarme do dia do expurgo, é eu ir para o Nether. Para quem não tá ligado, o Nether também faz parte de uma das habilidades aqui de Minecraft Irmandade. Para minha sorte eu consegui fazer amizade com a pessoa que tem essa habilidade, o Phantom. Agora a gente é amigo e parceiro, e com isso eu ganhei um passaporte. Com esse passaporte, eu posso entrar no Nether. Eu já perguntei para ele, e eu também tenho direito a minerar a netherita. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Se eu conseguir eu vou ter uma armadura boa. Vou poder melhorar minha espada e outros itens que vai me ajudar muito a sobreviver no dia de hoje. E assim, alguns de vocês podem achar que eu sou meio paranoico. Mas não, tinha pessoas me seguindo ontem. O Foca pode estar me seguindo. Assim, o Tugin tá dando um beijinho no ombro para ser Mas eu... Elaitra. Mas eu não posso correr perigo. Então, vamos usar nosso passaporte. Vamos para o Nether. Vamos pegar as nossas netheritas agora para ficar com uma armadura boa. E assim, quando soar o alarme, a gente vai estar tá preparado para o que der e o vier. Beleza, eu coloco meu Passaporte aqui, pera, fa faltou buscar pão, pera aí, vamos buscar pão, vamos buscar pão, espera aí, peraí aí. Pronto, mano, pronto, a parceria com o House foi uma boa. Seguindo a lógica da vida, as pessoas tendem a ir para um local que elas conseguem ver menos. E como o braço do Minecraft fica na direita, as pessoas já vão para a direita, para poder olhar tudo aqui. A outra lógica seria ir reto para seguir essa ponte, já que é bem intuitiva, né, uma ponte. Então, eu vou pro lado menos óbvio, é, não me ataque, não me ataque, calma, calma, não me ataca não me ataca não me ataca Calma, calma, calma, calma, calma, calma, ah, peraí, aí, tem uma caverna aqui, Fique aí. Mano, que barulho é esse? Peraí, tem uma caverna aqui. Até que altura é essa caverna vai? Eu olhei aqui, eu tô na altura 14. Na real, acho que, que exílio voluntário. Que isso? Mano, aqui é uma caverna. Vamos minerar aqui já, então vamos minerar a linha reta. Vamos minerar a linha reta. Mano, eu tô vendo o um nome ali, mano. Vou, vamos até ali, vamos até ali. Mano... Ah, uh, boa tarde. Uh, senhor, que senhor está fazendo aqui? Paz. Paz. Paz. Você tá se preparando também? É, então, meio que assim, começou a bater um medinho, né, LG? Quanto mais tempo passa, acho que mais próximo a gente tá do dia. Eu sabia que eu não era o único peidão da situação, então, né? <risos> é, LG, eu tenho um mascote pra proteger, eu não posso vacilar não, eu, velho. Eu também, mano, não tô fazendo essa vida não, cara. Ó, oh, mas diz aí, diz aí, você já tem alguma coisa? Ó, oh, eu consegui nove detidos ancestrais, só que a minhas picareta tá tudo quebrando. Ah, eu também, na vida até até uma barriga de delita que você me deu. Bruh. É, é, que disse, é que assim, eu saí do portal e falei Vou pro lugar menos óbvio E era literalmente esse buraco que... Pera, calma, mas olha só Tinha um túnel <risos> até esse buraco aqui Por Sim. que você entrou no meu túnel de mineração? Por causa que eu falei Eu vou pro lado mais óbvio E assim que eu comecei pra ele Basicamente uma horda de bichos começou a me atacar Daí eu, eu ia ah. cavar pra baixo e tinha um buraco eu então só corri Daí eu falei Ah, alguém já fez uma, um, um túnel pras camadas abaixo, ele Vai tentar minha vida Aí você tava aqui Ah, entendi Vamos fazer o seguinte me... Você não tá vindo de vender uma picareta, não? Eu consigo... Não, não tem, eu só tenho uma, eu ia fazer uma de ferro extra, mas desisti, cara. Então, você tá... Mano, eu queria falar uma coisa aqui, LG, você é o cara do desencantamento, né? Você não sabe o sufoco que foi pra mim fazer essa armadura aqui, mano. Peraí, peraí, essa armadura tá boa? É, não, mas assim, ela dá pro gasto, entendeu? Sim, poderia ter que da picareta, né, já que é Poderia, né? Mas tem um AJ salafrari aí no servidor que cobra muito caro, entendeu? Aí meio que não deu. Mano, pros trutas nós faz desconto, nós conversamos depois. Apu, acho que é uma boa hora pra gente correr comer. Ó, oh, pensa comigo Amigos de irmandade Amigos de mineração Pais de pet Hum Aliança no dia chegar? do espurgo Aliança no dia do expurgo Aliança? Hum Assim, tipo, hum. eu não tô dizendo que a gente vai andar junto Cada um precisa cada de um suas próprias coisas pra cuidar e sua vida pra, pra viver Mas eu não te ataco Você não me ataca Nossas casas seguras Nossos pets seguros E se assim, se eu ver alguém atacando na sua casa, eu te aviso E se você vier atacando na minha, você me avisa Que tal? tá ah, pode ser eu, eu topo, eu topo, ele já ah, tá. Nether, nether hack da paz, mano Olha, ah, é, mano Boa, a, a aliança da é nether hack, né? Tá, beleza eu já eu vou pegar uma picareta nova, que eu tenho que minerar mais um cadinho ainda, velho. Beleza. Ô, oh, se você vai voltar aqui, traz comida, por favor. Ah, não. <risos> Peraí, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou fazer a boa para tu, ó. Eu tenho as batatinhas aqui, mano. Não é muita coisa não, mas pega aí, pô. Tá, então, ó, faz o seguinte, então. É, traz três lápis azulha ou duas, sei lá que eu deixo você encantar sua picareta bem quando você voltar, então. Pode ser? Uh, beleza, beleza. É nóis. Gente, eu achei a minha primeira nederita. O único problema é que tem lava em cima dela. Eu ainda não sei como que eu vou fazer para pegar ela sem me ferrar. Pera aí. Ah! ah não, tá? Calma, tá, tá. peraí, pera peraí, peraí. Aqui, pera aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tem duas! Boa! Tá, esse aqui eu posso quebrar já que eu sei. Boa! Deus, diamante, né? É assim que eu mesmo disso. Três! Sei lá, né? Vai que tem mais, né? Tem que, ter, tem que torcer. Eu não sei se é uma boa, mas eu vou aproveitar já pra reparar minha picareta. Nunca se sabe quando ela pode estragar, né? então vamos continuar minerando. Olha aí, ó, aí, ó. Para conseguir uma delita completa, vou precisar de 4, 8, 12, 16 detritos ancestrais. Se conseguir, pelo menos para o meu peitoral e para a minha calça, já tá bom. Vamos ver o que rola, né? Vamos continuar minerando aqui. Pois é, né? tem aqueles momentos na vida que você acha que você está com sorte e depois acha que você não está com sorte. Eu estou no momento que eu acho que eu não estou com sorte, porque eu, eu achei uma nadirita, eu achei que achei várias, mas não estou achando nenhuma. Eu vou cavar assim, ó, uma do Broca. Aí, ó, modo broca, respeita. Tá, agora é só achar mais, bora. Pera aí, não, que uma só aqui, porque pra tudo, tem mais. É, não tem, não. Ai, ai, como a vida é bela. Ah, temos mais três pra conta. E, três, isso? É, foi três. Eu tô com o sentimento que eu vou acabar aqui mais cinco segundos e vou achar. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, 0% atuação, né? Bom, já temos oito, acho que já é o suficiente para ir embora. O Opo ainda tá minerando aqui, eu queria falar com ele. Bom, acho que não, Vamos mandar uma mensagem para ele. O que eu quero saber é se eu posso já farm de XP dele e pagar depois, sabe? Ou deixar o pagamento lá, né? Também é uma boa. Vamos guardar essas traias aqui, né? E vamos colocar essa Naderita para esquentar. O único problema é que eu não tenho ouro, eu vou ter que ir atrás. E eu também ainda não descobri quem é a pessoa responsável pela bancada, né? Do... De fazer a nederita. A parte boa é que eu falei com o Opo. Eu falei aqui pelo Discord da Irmandade, então quem quiser entrar tá na descrição, hein, por sinal. Ele falou que eu podia usar a farm de XP pedei à vontade depois eu pagasse. Então vamos usar de boinha. E o meu plano para conseguir armadura de cinema dele está vendo tudo certo. Até que apareceu uma visita. Ei, Ei, gente, tá, calma, calma. Já escutei, para, escutei, aqui, já escutei, aqui, já, já, aqui, já escutei, já escutei. Eu, eu, eu, eu, eu vou apagar essa sua cara na espada. Para, oh, para, você já está encantado. <risos> E aí, tudo bom? É, Gê, eu, tenho, eu tenho um favorzinho para você, vai. E aí, qual é a boa? Então, eu consegui fazer um fudinho para mim, só que eu precisava dos encantamentos, vai. Cadê aquele amigo seu? Deixa eu falar com ele. Delete, não sei se você sabe, mas logo, logo vai começar o dia do expurgo e todo mundo tá correndo perigo, né? E sabe? É, por isso que eu, por isso que eu quero encantar meu, meu, meu equipamento, velho. né? você vai querer que eu ou o meu amigo for dessa experiência ou você vai fornecer experiência? Tem farm de XP aqui já? O opo tem uma Farm de XP, mas se você não quiser farmar, eu, eu consigo desenrolar XP. Ah, não. Eu, eu quero eu quero farmar sim. Onde que é essa farm? É, é bem pra lá no buraco da água. Mas tem que falar com a apoio antes que ele cobra pra usar. Sobre os encantamentos, acho que já que eu vou ter que preparar tudo. Se uma boa, você deixar o pagamento jantado, sabe? Quantos que é? Olha, três dimas. Três dimas. De cria, de cria. Eu, eu tenho cinco dimas lá em casa. Eu vou buscar. Pera aí, então. Oh, oi, oi! oi! Calma, tá na estátua, tá na estátua, tá na estátua. Cantar no computador, ó, trouxe aqui os é. três diamantes, ó. Tá, mas aí, como que eu faço para encantar? Ah, uh, na hora que você tiver com a experiência, você fala assim: ó, LG, quero encantar. eu te levar até a bancada de encantamento. Ah, beleza. Então eu vou, eu vou tentar falar com a Pu então para pegar o XP. Be be beleza, vai logo que daqui a pouco eu vou sair. Eu tenho que estar tá aqui na hora, hein. Bom, logo eu posso falar com o Delete. O Knight entrou no servidor. E se vocês olharem a é lista de todo mundo que tá online, a única pessoa que eu não conversei ainda é o Knight. Se você se perguntando sobre o que, que eu tô falando, é da bancada de juntar nederita nas armaduras. Só falta o Knight que tá online aqui pra perguntar. Se ele for a pessoa, eu tô feio. Knight! Se <risos> afasta, se afasta, vai um pouco pra trás ali, por favor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu, ó, cadê aqui, ó, eu venho em paz. Pão da paz. Tá, pão da paz. Beleza. E aí, LG, como é que você tá? Tudo bom? Mano, tranquila, bem tu? Qual é a boa? Gostaria de estar melhor, mas ainda tem muita coisa estranha acontecendo aqui no servidor. Mas o que é que tu manda? Ah, é. Então, realmente, né? Pelo fato de você nem ter uma armadura encantada, já dá pra ver, né? Ó, eu já falei com todo mundo. Não todo mundo, assim, mas tô falando com quase todo mundo. E falta você pra eu falar. Você é a pessoa que cuida daquela bancada que mistura diamante com netherite? Ah, uh, não sei. Se eu fosse a pessoa, o que você que tá procurando? Essa bancada. Tá, mas... Mas por quê? O que, que você tem aí? Você tem na né, tá. uh, te, Tenho, tenho uma, mas é que eu queria muito colocar num, num item meu muito importante Por causa que logo, logo é o dia do Spurgo, então eu preciso me proteger Ah, tá, então você tá preocupado com o dia do Spurgo, né? Eu tô em choque Em choque? É, eu, é, eu, eu... eu que deveria estar tá em choque Nath, Você Nath, tá vendo Eu, eu é sou a mabu eu, eu sou pai de pet, eu sou pai de pet, eu não posso correr perigo Pera, você tem um pet? Sim, eu tenho um gatinho, tá. Mickey interessante, interessante, mas seguinte O que você quer com o meu gato? Nada, nada, nada, nada Tá, é que você tá, olha lá Já puxou a maçã dourada, tá com a armadura encantada Enquanto eu aqui tô só com a minha roupinha de investigador Tentando desvendar os mistérios desse mundo Mas seguinte, o que, que você tá trabalhando, pra ser mais exato? Já que você tá encantado, então Alguma função importante desse servidor você tem, né? Depende, você é o cara da bancada de netherite ou não? Responda minha pergunta primeiro Tá, eu sou a pessoa responsável por encantar itens Eu sou, eu tenho a, a habilidade do de encantador, né? Que fala, não lembro muito bem Tá bom, perfeito então então a gente vai fazer um negócio hum. Eu te empresto essa bancada, mas você vai usar ela na minha frente Pra você colocar a nederita no seu item E você me deixa encantar itens Ou algum item, beleza? Tá, vamos fazer o seguinte Você me arruma oito barras de ouro também nessa brincadeira amigável Porque eu não tenho E daí você encanta sua armadura completa uh, 30. aceito então, aceito então, tá? Sobe aqui comigo que eu vou pegar ela aqui pra você <risos> Você tem ouro também? Eu falei sério, não tenho. ouro não. <risos> Eu tenho Boa Tem um baú de ouro, meu Deus do céu Não, calma aí, ó Vou pegar aqui certinho Tá, LG Tá aqui, hum. e os ouros estão é, aqui. Me dá esses rapidinho aqui, que, na, que, na, que <risos> nesse momento você tampou a bancada de trabalho. Ah assim, tá, né? tem esse e ponto eu, muito eu, importante. É, eu um pouquinho dela, assim, ó. Tá bem. Aqui, aqui, boa. Tá, se você... Obrigado, obrigado, obrigado. Tá... Tá... tá. QUÊ? Foi, foi. Obrigado. Você falou que só tinha uma nederita? Que Sim, que é isso? isso? Eu só tinha uma nederita, por isso que eu pedi mais ouro pra fazer as outras. Não, eu não menti. Você mentiu momento. pra mim. Não, eu falei, eu tenho uma nederita e eu tinha uma nederita. Eu tinha, no que eu tinha no meu inventário extra era oito é, detrito. Meu Deus do céu, tá rindo. Em, em nenhum momento eu menti, em nenhum momento eu menti. Beleza, mas da próxima vez eu vou cobrar uma nederita por isso, beleza? Tá, mas é que você tem que especificar mais os. perguntas, Não, especificar né? mais nada. Eu perguntei se você tinha nederita, não perguntei se você tinha ah. uma nederita. Bom. Você vai querer fazer a sua armadura encantada já ou depois? Depois, depois. Que eu tô bem tranquilo quanto ao dia do Spurgo. Eu tô de boa. Tá, se você precisar de experiência, você fala que eu, eu pego antes, caso você não tenha. E lá pro também, tá bom? É por minha conta. Demorou então. <risos> LG, vê se toma juízo aí com essas atitudes suas no dia de Spurgo, beleza? Eu, eu tô tranquilo, é, mas. Sou pai de pet, esqueceu? Bom, ah, muito obrigado, tá? tá? Uh, Até mais. Você pode usar isso? Desce, desce. Desce, desce, desce, desce, desce. Bom, tchau. OK, tudo certo. Agora eu só preciso fazer algumas poucas coisas para eu estar tá totalmente equipado, porque a qualquer momento vai começar o dia do expurgo. Então vamos logo para casa. Tá, o dia do expurgo foi iniciado. Que? Não, não! Corre para casa. Corre para casa. Mano, a partir de agora tudo tá valendo. Eu preciso me proteger o quanto antes. E proteger o meu pet. Mano, olha a lua de meu Deus do céu, meu Deus do céu. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tá, pera, deixa eu ver se eu tenho tudo que eu preciso. Eu preciso esconder a minha habilidade, eu preciso esconder tudo. Ainda bem que o Knight ajudou a gente vendendo aquelas nederitas, mano. A bancada, na real, né? Mas nossa, o Knight ajudou demais, sério. Eu, eu coloquei até uma textura para indicar melhor quando fosse o dia do espurgo. E meu Deus, que medo. Eu já basta os players e agora tá de noite. Vamos dormir para não nascer monstro, pelo menos. Vai, vai, corre, vai, vai, vai, vai. vai. É atrás do nosso gato urgente e ver se ele tá bem. Mano do céu, olha o House ali. Não, sai de perto, House, sai de perto, House. Eu, eu tenho que descer aqui e até o meu gato e torcer pra que ninguém seja me seguindo. O House não tá me seguindo, tá bom. Aqui ele já não consegue ver mais meu nome. Tá, tamo chegando, tamo chegando. Make a Treff. Meketreff, você tá aqui? Ai, descalívio. Meketreff, oi, tudo bom? Tá rolando o dia do Spru agora. Eu já, já acaba, vem te salvar, tá bom? Mano, gente, eu gosto muito do Meketreff. Eu não posso perder ele, mano. Ainda bem que ele tem segurança aqui. O único problema é que eu não percebi que alguém já tinha visitado o meu gato. Pra quem não sabe, em cima desse bloco rosa, que é o nariz dele, tinha um carpete. E eu não quebrei ele. Significa que alguém tá de olho no meu gato. Eu só espero que quando eu perceber isso, não seja tarde demais. Mano, cadê o House? Ele tava aqui agora. Bom, tudo bem. Pelo menos minha casa tá de boas aqui A tua puta, Aberta. Eu quero dar uma espiada nas coisas para saber o que o povo tá fazendo aqui hoje. Nada é demais. Deixa eu fechar a porta aqui para ajudar. Mano, olha quantos creepers. Tá, vamos, vamos lá para o topo da ilha que eu quero ver se está rolando alguma coisa por lá. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão aqui. Preciso saber quem tá atacando, quem tá defendendo e quem tá sofrendo. Com isso, eu vou saber de quem ou o que eu tenho que me proteger. Tá, essa aqui é a casa do Phantom. Pagamento Passaporte do Knight. É um baú normal. É, não é uma armadilha. O que tem aqui? Isso? Mano, tem uma armadilha na entrada da casa dele. Será que isso já estava aqui? Espera aí, não está faltando alguma coisa na casa do Knight? Na casa do Delete também. Mano, o Phantom roubou o telhado do Delete. Será que foi o Phantom? Provavelmente o Phantom rouba telhados, mas... Quem ia roubar o um telhado de caverna? Olha a casa do Knight. tá sem telhado. Olha o telhado do Knight. Tá na casa do Foca. A usina tá sem telhado. Mano, eu acho que enquanto as pessoas não estão fortes o suficiente para roubar a habilidade uma das outras, eles estão estragando a casa dos outros. Olha isso daqui. Levantaram uma casa. Vou abaixar mano do céu. É, o dia do expurgo não tá sendo a coisa mais normal do mundo, não. Será que fizeram alguma coisa na casa do foca? Quer saber? Eu vou falar com ele. Ô, ô, ô, ô, ô Foca. O, opa. Tudo certo? Tranquilo. Meu Deus, mano. Tá tudo certo. Eu, eu não vou te atacar, não. Cuidado. Nossa, nossa, velho. Começou o dia do espurgo, Eu tô por, com medo por, agora, velho. Por que tem esse telhado na sua casa? Ah, então, mano. É que eu aproveitei o dia do espurgo pra conseguir um telhado novo. É, tava sobrando aqui no meu bolso, tá ligado? Eu botei aí. <risos> Entendi. Uh, foi você que fez isso? É, foi. <risos> eu, te, eu acabei pegando o telhado do Night. Era o mais bonitinho que tinha aqui por perto. Que fica avisado, Foca. Eu sei que ele é do expurgo, mas eu, eu tô de boa. Só quero sobreviver. Se você fizer alguma coisa com a minha casa, eu vou acabar com você. Não, não, não, não. Nem vou mexer na tua casa. Não tô louco, velho. Você não, hein. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia do Spurgo pra tu. Enquanto eu tava voltando pra casa, eu não estava pronto, mas uma coisa me surpreendeu muito. Mano do céu. Olha o que fizeram a casa do Apu. Transformaram a casa do coitado num, num, num... Meu Deus do céu, mano. Tadinho. Mano, a galera tá insana hoje no dia do expurgo, mano. Tomara que não façam nada comigo, sério. Pera, o quê? Mano, não, não, não. Roubaram o meu telhado. Eu não acredito. Mano, o é que eu vou fazer agora sem telhado em casa? Foi o Phantom. Ele que tava roubando o telhado das coisas. É, foi o Phantom. Vamos lá falar com ele. Mano, o Phantom tinha prometido que ele não ia fazer isso. Se eu descobrir que foi ele, ele tá ferrado na minha mão. Vou acabar com ele agora. Phantom! Ô, oh, LG? Vem cá, pode vir. Vem cá, vamos conversar. Ô, oh. o que, que foi? Então, por que você pegou meu telhado? Esse, essa espada aí, LG, já... abaixa essa espada aí, mano. Não, não, fala primeiro, por que você pegou meu telhado? Não, fala. Não, não, fui, não fui eu que peguei o telhado, não fui eu que peguei o telhado. Quem foi então? Essa informação vai custar um diamante. Você sabe quem é? Eu sei quem é. Fala primeiro então. Não, não. Eu tenho o que você quer. Fala primeiro ou eu te ataco. Não, se, se eu falar antes, você vai sair sem me dar o diamante e ainda vai pegar a pessoa. Se você não falar, eu vou matar você e vou pegar sua habilidade. Última chance. Um diamante. Phantom. Um diamante, LG. Já... Tá, tá, tá. Você fica eu te mato mesmo, vai Fala. Foi. Eu vou, eu vou até te mostrar. Sobe aqui comigo. Só hum, dá uma subidinha hum, aqui. Hum. Quem que você acha que tá com os telhado diferente na casa, hein? Você está pisando em um telhado diferente agora? Não, não, não. não, não. O, o, olha um pouquinho mais para lá, LG. Tá. O que que tem? O foca tá com o telhado do Night. O foca tá maluco. Saiu pegando o telhado de todo mundo e eu vi ele pegando o teu. Tu tem certeza disso? Eu Tenho certeza. Eu vi. E tem mais. Ele ainda colocou uma placa lá dentro da sua casa. Eu vi de longe. Que sua casa uma é de placa? vidro, cara. Sim. Eu vi pela janela, né? A casa é toda de vidro, então deu para ver. Tá. Se, se for mentira, eu vou vir atrás de você. Calma. Tchau, tchau, ali. Mano, agora é isso. Agora é isso para resolver. Pera aí. O Phantom tá falando com o Knight? Olha, se o Phantom tá falando com o Knight e o Knight teve triado dele e roubado, dá a entender que também tem para confiar. Eu não sei. Olha eles ali, olha. O Knight tá usando armadura, ele nem usava armadura antes. O que eles estão falando? Eu confio em você, então toma cuidado. Qualquer coisa nesse dia é liberado. Você sabe disso, então fica protegendo a sua casa, protegendo o que você tem mais de bem aí. Tá bom, aparentemente eles estão falando sobre o sobre o dia do espurgo. Eles estão, tipo, se conscientizando sobre, fazendo uma aliança, não sei. Dá a entender mesmo que talvez seja o foca quem fez isso. E, de qualquer forma, eu preciso ver o que tá acontecendo com a minha casa. Oh, realmente tem uma placa ali. Vamos ver o que, que é. Meu Deus, a placa! LG, se você quiser ver o Mechetref vivo, vem aqui. Ele colocou umas coordenadas, venha sem itens, ou seu gato será morto. Não contem isso. Isso é ninguém, ou meio que traficera. Não, não! Mano, será que foi o Foca mesmo? Pera, vamos ver o que eu acho Ah, ele não pode subir aqui, ele não pode descobrir que tem aqui, então vamos me atacar. LG, LG, LG! Oi, oi, fala, fala! É, é, seguinte, você sabe que dia é hoje, dia do expurgo, né? Sim, hoje é o dia do expurgo. Você tá me devendo um favor, encanta isso pra mim, por favor. Uh, você tem experiência? Não tenho. Fica aí, não sai daí, não eu sobe. Expurgo, relaxa, eu não tô no dia do expurgo, tá todo mundo querendo me matar, LG, me ajudar. Calma, calma! Que... Knight, eu... pera, pera só um segundo, que eu ia encantar nível 1, mas você já me ajudou bastante. Eu vou encantar nível 30 pra você. Beleza. Mas Foca, Eu tô desesperado, eu tô desesperado, LG. O Foca e o Tugin estão atrás da minha cabeça e da minha habilidade. Foca e o Tugin. Sim, sim, eles quase me mataram, mano. O Foca, eu não sei se você viu, roubou o telhado da minha casa. E pelo que eu tô vendo, alguém roubou o seu telhado também. Tá, tá tudo desesperado, LG. Não tô gostando de Edspurgo. Ó... Oh. Night, eu, eu tentei encantar com, com nível 30 aqui o item, só que só tem um problema. É. O encantamento que tava vindo era a ruína dos artrópodes. Ah, Como você bem sabe, o seu problema agora são pessoas. Então eu tive que encantar sua espada nível 1, Quero que vinha a fiação. Tá, perfeito, perfeito. Eu vou lá tentar vingar desses caras. LG, você tá tranquilo, hein? Você não tá cometendo nenhum crime nesse dia, não. Não, tô sendo, tô sendo roubado. Ó, oh, Night, é o seguinte, eu, eu não posso conversar agora. Eu tenho uma coisa muito importante pra resolver. Eu também, valeu, LG. Eu tirei uma foto das placas pra eu ter a coordenada salva e ninguém vai poder vê-la assim. Então, parte do o contrato tá feita agora eu abro o meu mapa e vou salvar como resgate olha aonde ele tá no mapa é uma área toda apagada eu nem sei onde isso fica isso significa uma coisa se o dia do espurgo acabar eu acho que ele vai atacar meu gato então eu tenho menos de 24 horas para salvar ele